Aqui em tirões de anos atrás, um acontecimento que nenhum de nós ou nem mesmo nossos derivados e antepassados puderam testemunhar. Dois fragmentos vagavam sozinhos pela mais ampla escuridão, em rota de colisão. Um fragmento azul chamado Material Origem, que veio de um universo pai benéfico que criaria outros universos. E um fragmento chamado Material Extermínio, vindo de um universo pai maléfico. Que destruiria tudo que o universo de origem criasse. Ambos totalmente balanceados. Nenhum universo era mais forte que o outro. Eles apenas lutavam entre si, até que aconteceu. Os dois fragmentos colidiram, mas como não podiam lutar entre si, já que estavam unidos como gêmeos siameses, formaram juntos um novo e grande pedaço, que deu origem a uma plataforma chamada Pandória. Pandória abrigava um tipo de vida chamada Pandores, que eram seres parecidos com cogumelos, que viviam em paz entre si. A solidão não era uma mais escolha entre eles, assim como os dois materiais que deram origem a Pandora, então para que um Pandora pudesse se alimentar, ele precisaria estar conectado a outro Pandora. Porém, em meio a muitos desses casais de Pandores, algo estranho foi de se observar, uma união inevitável e forte, que deu origem a algo que não existia antes, uma alma. Ela era nomeada de Frippy, e abrigava um corpo que tinha algo que nenhum dos seres de lá tinha. Algo chamado consciência. fripe, por ser superior a todos de lá, passou a ser o rei de Pandora. A paz no mundo estava em suas mãos. Então, Frip tinha entre aspas Uma alma filha, chamada Garnock O problema era que Frip herdava mais material origem do que Material extermínio em seu sangue Já Garnock era puro material extermínio Mas isso não trouxe os problemas à tona Pelo menos não tão cedo Frip não conseguia decidir por si só Se era herdeiro do universo origem Ou do universo extermínio, mas então Teve que expulsar Garnock de si Garnock que criou um corpo a partir de fragmentos De alma, cinzas de pandórias Mortos e um material extermínio que saiu de Fribe. Eram pai e filho, viviam bem mesmo sendo completamente diferentes, até que um dia uma fenda se abriu sobre Pandora, e a outra metade separada de Pandora foi chamada de mundo dos humanos, onde surgiram os seres humanos. O problema era que, como Pandora e o mundo dos humanos tinham a mesma origem e eram mundos irmãos, tudo o que ocorria no mundo dos humanos se refletia Pandora, o que fez com que Flip sentisse cada soco, cada chute. Cada corte e cada morte ocorrida naquela metade. Flip e Garnock não tiveram tempo de se acostumar e com toda aquela dor, morreram. Garnock sempre voltava à vida, independente do que ocorria para ele morrer. E com a morte de seu pai, se revoltou com o mundo dos humanos e tentou destruí-lo. Sem saber que seu pai já havia reencarnado em um corpo que os humanos interpretavam como um Esquilo Azul. Seu desejo era amenizar a situação do mundo que tanto prezava, fugindo de Pandora para o mundo dos humanos. Lá foi interpretado como um Esquilo Azul, e seu maior medo era que Garnock destruísse o mundo dos humanos. Porque se isso ocorresse, Pandora cairia em trevas da mesma forma. O que ocorreu foi que Pandora, como o Garnock estava lá e queria destruir o mundo dos humanos, foi considerado mal, ocorrendo assim uma luta entre o mundo dos humanos e qualquer corpo com sangue pandórico. No meio desses estava Frip, que era rejeitada pelo mundo, fazendo com que ele cessasse aos poucos. Naquele mundo, uma evolução de Frip surgiu, que dessa vez era interpretada como um cavalo. Nasceu em estábulo e era a melhor amiga de um garotinho que teve só uma batizada de Concorde. Ele, junto com Free estava farta de tudo que ocorria naquele mundo. Coincidência? Eu não sei. Mas voltando, o garoto Concorde e Frippi eram tão unidos que suas almas se uniram também. Permanentemente, sem que eles percebessem. No aniversário de 13 anos de Concorde, ele estava equipasse o cavalo para uma competição, que assim como todas as outras, ele ganharia. No entanto, Concorde sentiu um mal presságio e viu seu cavalo passar mal no mesmo instante, por uma tentativa extrema de Garnock para destruir o mundo dos humanos. fiquei se jogou no chão, tremendo. Enquanto Concorde gritava por seu nome, até que aconteceu. Concorde foi junto, porque como suas almas eram unidas, eles não poderiam ficar separados. Em um piscar de olhos, uma outra vez eles reencarnam juntos, sendo Flip uma cachorrinha e Concorde seu humano novamente. Eles viveram relativamente bem, até que Flip engravidou de um dos cachorros da vizinhança. Mas o que ele não esperava era que Garnock sabia disso e se sentiu traído por Flip abandoná-lo para viver no mundo dos humanos. Como sua tentativa de destruir o mundo deles não deu certo, ele tentou dessa vez destruir a relação entre Fripp e o garotinho Concorde. Concorde foi manipulado por Garnock para extinguir o corpo de Fripp. E sofreu mais uma vez com sua perda, morrendo. ficou floreou sua cadela dormindo e a sacrificou como uma eutanásia de cachorros comum. No entanto, que ele não sabia que aquilo só ia desprender a alma de Fripp de seu corpo atual. E não o mataria. O destino os uniu novamente. Sendo Frip a garota que está a te contar a história agora. Geolase, E concorde sendo seu guardião do Círculo da Estrela. Mas agora... Quem é Garnock? Se vocês me concederem licença, o mal sou eu. Quem deve ser exterminado sou eu. Shuazi é o verdadeiro Garnock. E é por isso que seu único desejo é o meu próprio extermínio. Porque eu traí o que eu mais jurei proteger. Pandora. Eu não julgo Concorde por ter tentado me matar, até porque eu mereço. A culpa não é um sentimento. É um fato.